Pode, pode falar, André. É, eu queria compartilhar, falar da minha experiência no, essa semana no estudo da aula 1. Né? Opa, legal. Eu eu procurei seguir aquela orientação que você comentou na última live, da gente priorizar o estudo da escala maior, né? escala maior, escala maior, e eu fui percebendo, porque realmente tinha esse vício de quem é sou erudito de ficar muito travado na, na escala escrita. Então eu procurei tentar fazer a partir Do Maior fazer a, a subida, né, as variações pensando na armadura da crave. E realmente você vai percebendo que se torna se torna automático, natural, né. Chega um momento que você não fica mais pensando qual se você tem que dar fastenido ou e você vai percebendo, vai compreendendo a, também a dinâmica. Que é que praticamente vai aumentando né que é, é, é um sustenido ou dois sustenido, ou três sustenidos, pensando na armadura da crave pensando na nota inicial né que eu procurei seguir o padrão da aula né e quando você vai para o quando eu baixei a, a música né a Alton Leaves, né no em si bemol em mim bemol meu instrumento é o saxofone né e mesmo no solo você vai perceber a correspondência entre a a escala que está escrita ali e a, e a, a cabeça do, do acorde que está escrito em cifra, né? Então você, na verdade, tem uma, uma correlação, né? Que nota inicia, que nota termina. Você pode fazer inter, brincar com intervalos, né? Na, não precisa fazer a escala inteira de dó a dó, de lá a lá, enfim. Você pode... E, e você começa... A, a diferença que eu percebi é que você começa a tocar, mas... Pensando no que você está fazendo, não simplesmente repetindo as notas. Né? Foi essa é... essa diferença que eu, que eu percebi, assim, pensando em termos harmônicos, né? não apenas tocar o que está escrito. É, isso aí que tu tocou foi bem importante, inclusive, é, tu falando isso, eu lembrei que uma coisa importante que estava na pergunta do Clóvis também, é, que eu acabei não falando. Ele, ele, tu perguntou, o Clóvis tinha perguntado também se era fazer isso decora ou lendo. Tudo em improvisação, pessoal, isso é muito impor importante. Tudo em improvisação, você vai ter um rendimento muito melhor e em algum momento você vai ter que fazer é tocar de cor. Por quê? Você está treinando o raciocínio, você não está treinando só tocar a nota. Isso, se você tocar lendo, o máximo que você vai estar tá trabalhando é o ouvido, de acostumar o que, que é uma fundamental. O que que é... Mas e você não vai estar tá treinando o domínio da improvisação de fato. A hora que você se deparar com a situação de improvisar, você não vai conseguir sair do chão. Você não vai conseguir nem iniciar o solo. Certo? Então, tudo, tudo... Ah, deixa até... É, tu... Bom, é, com... concluindo, tudo que for estudar a improvisação precisa ser feito de forma de cor. Você tem que decorar a sequência harmônica. E aí vai ter pessoas que... Tem dificuldade, eu tinha dificuldade, por exemplo, quando eu estudava de decorar harmonia. Então, o que, que eu fazia? eu Como é que eu decorava a harmonia? Isso é uma coisa pessoal, mas eu decorava escrevendo 10 vezes num papel a harmonia. Hoje eu pegava e escrevia umas três vezes. Amanhã eu ia estudar, antes de pegar o saxo para fazer, eu escrevia umas três vezes a harmonia, visualizava, beleza. No terceiro dia ali que eu estava mais à vontade com a harmonia mas demorava para mim eu conseguir decorar. Hoje eu consigo decorar uma harmonia quase tão rápido quanto eu decoro uma melodia. Eu ainda tenho mais fácil em decorar, mais facilidade em decorar uma melodia, talvez pela natureza do meu instrumento do que uma harmonia. Mas hoje eu decoro muito mais rápido, é uma questão de exercitar a memória, né, para aquela coisa específica. Então, de cor. Então, tudo a gente deve estudar de cor. E aí eu deixo só para concluir essa e reforçar isso para vocês. Ontem, uma pessoa que está no grupo, não sei se ela está, é, uma menina que está aqui no nosso grupo, ela comprou o meu livro. Aí, ela, ela faz uns dias que ela comprou, é, e ela já tinha me falado, "Ah, eu conheço um pouco de harmonia, porque eu já estudei piano, ela é saxofonista, mas já estudei piano, já estudei violão, eu disse, ah, ótimo, porque você já tem um conhecimento harmônico. né? Aí ela veio me falar, Richard, eu dei uma olhada no teu livro 1, toda a primeira parte ali, e achei fácil, tranquilo para mim, aquilo ali tudo eu sei. Aí eu, daí ela me falou, o que, que eu faço com isso? Quer dizer, está é, bem explicado ali que o livro não é para ler. Quer dizer, você lê um livro, não, não tem por que você gastar dinheiro com material, ler de cabo a rabo, porque não vai adiantar nada para a improvisação você ler um livro. Entendeu? Vai, vai adiantar muito para você ter um, um conhecimento geral melhor, uma, né, um conhecimento... Uma, mais ou menos, sobre como é que funciona aquele assunto. Mas na prática não adianta nada. É que nem o Alexandre, a gente sempre... na O Alexandre, que é meu aluno aqui, ele ele está aqui acompanhando, eu sempre falo para ele, ele é ele é faixa preta de jiu-jitsu, né? e eu gosto muito de artes marciais também, e eu, é como se a gente lesse um livro de jiu-jitsu inteiro, falando de todas as técnicas. Você vai sair lutando, não vai, não vai saber nada. Aliás, não vai saber absolutamente nada, vai continuar não sabendo nada. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com esses conceitos de que a gente vai comprar um livro e sair tocando. A gente tem que fazer o que o livro fala e transformar aquilo em prática. né? Então, é por isso que eu tentei esse curso, tentei é, trabalhar as, as aulas, o que eu chamo aqui dentro do curso de aula, aula 1, aula 2, aula 3, vocês vão ver que são procedimentos práticos com indicações práticas para vocês pegarem um playback que está ali ou qualquer música que vocês queiram e imediatamente colocar em prática. É isso que vai dar mais resultado do que você ler dez livros, né? Que não vai adiantar nada. Assim como muita gente já sabe realmente harmonia, e essa menina me falou isso, eu esqueci o nome dela, é... bom, enfim, é... ela me falou isso e aí eu perguntei para ela, tá, mar maravilha, o, o, o no, meu livro um começa de intervalos, que nem é conteúdo de harmonia, aquilo ali é conteúdo de teoria musical, tá? Não, é, não chega nem a ser harmonia, é teoria ainda. Eu pergunto, Uh, para vocês, qualquer um de vocês Vocês saberem me dizer agora, muito rapidamente Raciocinar, qual que é a quinta aumentada de ré Se você respondeu no exato Assim que eu acabei a pergunta Tá ótimo o raciocínio para improvisação Você pode pa passar para um próximo assunto Se você não raciocinou muito rápido Isso, precisa treinar Então, aquele, aquele item Super simples do meu livro Que está começando, que nem sequer harmonia é, é Teoria musical Você não domina ainda Entendeu? Porque isso na, na prática, na improvisação, não adianta eu saber ah, qual que é a quarta aumentada de sol. Daí o cara pensa sol lá si dó. Bom, a quarta é dó. daí o cara pensa bom sol maior, a quarta é justa é dó. Ah, então é dó sustenido. Isso que eu estou fazendo até um ensino mais ou menos rápido, né? De alguém que que já tem um caminho ali, que é um caminho que eu ensino para para chegar. Mesmo assim, eu levei quantos segundos aqui para responder? pensando assim, ah, sol para dó, vou ver qual intervalo que é primeiro, sol, lá, si, dó. Né? Ah, beleza, já descobri que é uma quarta. Mas é quarta o quê? Quarta, a, quarta justa, quarta aumentada, aí o cara tem que fazer, ou o cara sabe quantos tons e semitons tem, daí que tem que fazer a conta, que é super complicado, só, só serve para questões teóricas, eu como professor tenho que saber, mas só serve para eu, eu cercar o aluno de várias formas de, de aprender. Mas na prática isso não adianta nada, eu saber que, uma quarta justa tem dois tons e meio, três tons e meio entre uma nota e outra, ou que tem dois tons e meio, que tem três tons. Isso não, é, não adianta nada. O que eu preciso é saber qual que é a quarta justa de Fá, Si bemol. Qual que é a quinta aumentada de Si, é, é, Fá dobrado sustenido. Qual que é a, a terça menor de Lá, Dó. Qual que é a sétima menor de Sol, Fá. Entendeu? Eu tenho que saber a, a, a, é, é imediatamente. Imediatamente. Eu, eu faço esses treinos com os meus alunos, né? Embora ele seja um, um treino que às vezes é meio chato de fazer, mas esse treino mental, de treinar cada um dos itens ali do livro, e eu uso o meu livro mesmo como, como, como roteiro, é por isso que eu coloquei aquela sequência, porque é o que eu acho que importante. Primeiro, a pessoa tem que conseguir raciocinar os intervalos, tanto para cima quanto para baixo, muito rápido. Depois, ela tem que conseguir raciocinar. As armaduras de clave, saber de todos os tons, tanto eu pedindo ah, quantos sustenidos tem sol lá maior? A pessoa na hora já visualiza. Né? Quantos bemóis tem si bemol maior? Visualiza de cara. Ou o contrário, eu pe pedi qual que é a tonalidade uh, com, me, qual que é o tom que tem dois bemóis. Só ah, si bemol maior. Quer dizer, você tem que ter certeza que você está raciocinando rápido. Porque como a gente vai fazer os exercícios sempre decor. Sempre decorado, a gente precisa olhar e decodificar rápido. Agora, essa série de exercícios que tem no curso, pessoal, é excepcional, excepcional para chegar nesse, nesse ponto. Porque você vai treinar só a fundamental de cada acorde. Então, você já está treinando de olhar para o acorde de dó e saber que aquilo é um dó, né? Porque você está tocando só a fundamental. Enquanto isso, você já pode estar tá treinando, a, já vai estar tá treinando a criatividade. Porque não importa também saber que... que conseguir tocar o arpejo muita gente consegue tocar o arpejo a escala sobre, sobre mas daí reclama que não tem ideia na hora de improvisar claro que isso tem tem origem em várias em vários problemas né tem vários problemas que tem que, vários tipos de exercícios que a pessoa precisa fazer para sanar isso mas um deles é que a pessoa não pegou um exercício simples e tocou de forma criativa se você não toca uma nota só de forma criativa muito menos que você vai tocar dez notas de forma criativa vai ficar mais difícil porque você vai ficar pensando em andar de uma nota para outra e a criatividade foi para o espaço, entendeu? Então, quando a gente quer cria... treinar a criatividade, sempre a gente diminui os elementos e não aumenta. É o contrário. Para a gente ser criativo, a gente tem que ter... Pô, pô quer fazer um cozinheiro ser, ser criativo? É você dar três ingredientes só na mão dele e diz, agora faz uma comida com isso aí. É muito fácil você dizer, eu vou fazer um... Uma parmegiana de não sei o que, com alcaparras e não sei o que, e você tem todos os ingredientes. Aí é tranquilo. Você vai, você pega até a receita pronta ali e pode ir, vai colocando os ingredientes. Agora, você abrir a geladeira, pô, tem isso, isso, isso. Como é que eu misturo isso aí para fazer um, um ranguinho aí? Precisa bem mais criatividade, entendeu? É, pode fazer a pergunta ao Demácio ao Demiro, né? O Demárcio. Eu tinha um, um aluno que era o de Demárcio, por isso que. ao Aldemir. Desculpa. Você está me vendo aí agora? Estou. Estou te vendo. É, eu não sei, a tela está dividida para mim, com o Andrei, está com o vídeo. É para todo mundo abrir o vídeo? Como é que é? Ah, não, não se preocupa, que eu também não sei como é que funciona muito isso. Na hora não, da gravação... Eu nem é que... Na verdade, na são duas perguntas. É, a primeira é que, por exemplo, nos, nos áudios, eu senti falta da contagem inicial. Tinha assim, tá, tá, e aí começar. Sim. E aí, a gente começa sempre assim no susto, né? Eu senti falta dessa contagem inicial. Sabe que deve ter sido na hora de salvar, porque eu nem notei isso aí, porque o, o playback foi feito no James no, no Bend na box e era para ter a contagem. Tem eu vou, vou salvar novamente para ver se, se, se entra a contagem se, se, eu, se eu carreguei e não salvou a contagem, não vai ter a contagem para ti, mas eu vou dar uma olhadinha lá depois. Ah, a outra pergunta é o seguinte, é, já que o André, o André falou sobre esse primeiro exercício, é, no decorrer do curso, que inclusive eu já fiz, é, era possível fazer uma análise da harmonia funcional, porque aí a gente relacionaria as sequências harmônicas e os acordes, porque tem uns encadeamentos 2,51, um, depois vai para a tonalidade volta. Isso, por exemplo, tem um acorde mesmo, que é o, de, é o meio diminuto, né? O meio minuto já é o sétimo, no, no caso da tonalidade de dó da fazenda, já é o, o, o meio diminuto, já é o c bemol, né? E, ao mesmo tempo, eram dois cinco um menor de, de, de lá, ré, sol. Então dá para no futuro ali, a gente destrinchar essa, essa harmonia funcional, porque inclusive na hora de, de tocar, você, por exemplo, você bota uns acordes de nona né? ali. Aí já é uma preparação para o acorde que volta na casa 1. Um. E depois botar nona bemol também, que já é o retorno para outra, outra, outra frase. Só para ficar mais claro, porque eu fiz a análise, mas eu queria ter uma certeza de que estou caminhando de forma certa, porque na hora de eu utilizar a questão dos acordes, as notas dos acordes, aí eu tenho certeza assim, que acorde eu estou usando, qual sequência que eu estou fazendo, para ir ouvindo e assimilando melhor essa coisa. Legal. É bem, bem interessante essa questão que você colocou, mas deixa eu, eu falar, porque a, a princípio eu não estava, eu não estava previsto é, porque o que acontece? Eu, a gente fazer uma análise harmônica, análise a, a harmônica é muito importante para a pessoa ter independência e saber por que está que usando as escalas. Mas isso tem a ver com conhecimento de harmonia e não exatamente de improvisação. É claro que... que é, para você ter uma total independência para improvisar, você precisa aprender a análise harmônica para poder escolher de forma correta as escalas, fazer as escolhas certas das escalas. No caso do curso, eu dou tudo de mão beijada ali, está tudo certo, já é escrito que escala que tem que usar, tal né Exato. naquele material inicial que vocês têm na primeira aula, por isso que eu coloquei a partitura e coloquei uma versão embaixo com os acordes e a escala inteira. Não é para ficar tocando a escala, é só para a pessoa poder analisar que escala que eu estou pensando ali para propor... Na, na música, né? os exercícios estão construídos dentro daquele pensamento é, por, por, e por que, que, o, o que o que acontece? quem está no nível iniciante, Aldemiro é, vai, teria muita dificuldade se eu desse uma aula de análise harmônica porque, por exemplo, a pessoa precisa ter lido o meu livro 1 e 2 ou ter estudado um livro do Ian Guest que é o, seria o melhor para esse assunto é, e, por exemplo, você já tem provavelmente um conhecimento de harmonia quem toca um instrumento de harmonia também teria facilidade de entender, mesmo não conhecendo muito as regras, se eu fizesse uma aula disso, teria facilidade de entender. Mas talvez quem não tenha uma base harmônica muito boa vai ficar totalmente perdido. Eu teria que. Daria para fazer isso sim, é... mas ele... eu... seria um braço do estudo de improvisação, que é o estudo de harmonia. Isso já seria falar de harmonia. Como eu falei, é muito importante para dar independência. Quando a gente está num estágio um pouco mais adiantado, aí a pessoa tem que. Eu não entendi nada o que Clóvis está falando. É, então, a questão da, da análise... Eu vou fazer muito mais análise de solo em relação à harmonia, porque, é, porque isso diz mais diretamente a questão da construção melódica na improvisação, do que análise harmônica, que tem muito mais a ver com a questão da harmonia. Entendeu? É, mas a, a gente pode, sim, mais adiante fazer, mas provavelmente eu prefiro deixar esse assunto um pouco mais para adiante, porque aí eu vou pegar a turma mais madura no conhecimento harmônico, né, no conhecimento de harmonia, porque é, vai ser um assunto muito limitado, que só quem está aqui é, um pouquinho mais adiantado no conhecimento de harmonia, ou que tem um raciocínio rápido para harmonia, vai conseguir acompanhar a, a explicação, entendeu? Porque são, eu não dá para dar uma explicação em uma aula. Eu preciso mostrar as regras básicas para aquela pessoa que não conhece, é, como é que funciona a análise a um nível bem iniciante, uma análise tonal numa música no mesmo, todos com todos os acordes diatônicos, depois mostrar as funções de dominante secundário, depois as funções de acordes diminutos, que não tem nessa música, mas que tem é um capítulo específico de acordes diminutos. Então é um pouquinho complexo, eu teria que utilizar várias aulas para conseguir fazer com que todo mundo chegasse num nível que eu pudesse mostrar a análise harmônica. Mas eu posso mostrar para ti, por exemplo, separado isso aí também, depois. Eu posso. Eu posso Não, tudo bem. Eu, eu só sou... Somente. Né? É.